alunos, nós vamos começar as nossas atividades. A nossa aula vai tratar do planejamento governamental, iniciando sobre os conceitos de planejamento propriamente dito. Então nós podemos entender que o planejamento é a primeira função e a mais considerada mais importante dentro da administração, porque é, dentro de todas as funções básicas da administração, ela se coloca em primeiro lugar e sendo as outras, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, desse modo, no segundo slide, nós apresentamos o conceito do planejamento propriamente dito. Né? Onde é, Paludo coloca que é um processo racional para tomada de decisão, com vistas a selecionar e executar um conjunto de ações necessárias, que possibilitarão, a partir de uma situação atual existente, alcançar uma situação futura, desejada. Então, o planejamento sempre nos leva de uma situação atual para uma situação que seja planejada, futura. E Oliveira define que o planejamento como sendo são várias funções, né? Identificação, análise, estruturação, coordenação de missão, propósito, objetivos, desafios, metas, estratégias políticas, programas, projetos atividades a fim de colocar de modo mais eficiente, eficaz e efetivo o proposto no planejamento. Então, a Oliveira continua dizendo que ele considera o planejamento uma a tarefa extremamente complexa, né? devido a essa quantidade de funções, e exige um processo contínuo de pensamento sobre o futuro desejado. E a avaliações e direcionamento do curso de ação serão sempre seguidos, né, conforme o planejamento. Claro que há uma certa flexibilidade, novas alternativas, novas influências que podem alterar o curso, mas sempre determinado a seguir o que está planejado. E isso implica num processo permanente, decisório, num ambiente extremamente imutável que nós vivemos, né. No próximo slide, nós apresentamos um pouquinho sobre a história do planejamento governamental, como que ele se desenvolveu no Brasil. Então, no primeiro momento, lá, iniciou-se a preocupação do planejamento governamental a partir da década de 50. E tinha sempre esse foco né, nos planos de desenvolvimento para crescimento econômico do país. Então, sempre voltado para a infraestrutura necessária para crescimento econômico. Então, a criação de estradas, de indústrias, de empresas, sempre voltado para esse crescimento. A partir de 1960, é que o, o planejamento começou-se a pensar de uma forma diferente, que ele tinha uma preocupação social também. Né? Então, uh, no primeiro momento, o planejamento... Ele era centralizado, normativo, de cunho econômico, fechado à participação popular e estava distante desses problemas sociais. A partir da década de 60, 70 e a, principalmente a partir da Constituição de 1988, é que houve uma mudança né, de preocupação e de foco dentro do planejamento, além do crescimento e desenvolvimento também as preocupações no desenvolvimento social então no artigo é, 165 da Constituição Federal ele definiu que as leis que, é, do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual que é o principal instrumento de planejamento dos entes federativos, seja de município, de estado de governo federal, todos eles precisam ter o plano plurianual, ele é feito a cada quatro anos, é, sempre no primeiro ano de governo, e, é, que vale para o segundo ano, mas e, é, até o próximo mandato, que será do novo candidato ou do mesmo, mas ainda é, no modelo do plano plurianual anterior. E aí sempre com, em consecução de dois mandatos. Né? E as diretrizes orçamentárias, que são diretrizes, são orientações para o preenchimento e para a execução da LOA, né? que é o orçamento propriamente dito anual, onde eu vou levar em conta aquilo que está estabelecido no plano plurianual e mais nas diretrizes orçamentárias da LDO, eu executo e finalizo o orçamento propriamente dito. Então essas peças orçamentárias, elas são norteadoras do planejamento estratégico necessário para a formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do país e principalmente visando atender as demandas da sociedade. Né? Então elas são muito importantes nesse sentido. Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Então o plano plurianual ele é considerado o principal instrumento legal de planejamento utilizado pelos órgãos federativos. Caracteriza-se como uma peça estratégica contendo... É, no contexto orçamentário, por estabelecer objetivos, metas, ações específicas do ente para as despesas de capital, além das despesas continuadas né, e programadas durante todo o, o mandato. É uma lei né, como eu já comentei, é de plano de longo prazo, sendo que abrange o segundo mandato de um determinado ano e termina é, com o primeiro mandato seguinte. Já a LDO, que é a, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é uma peça fundamental, pois integra a estrutura e organização orçamentária, toda a estrutura, metas e prioridades dos entes federativos, despesas de capital fixa limites para os orçamentos do legislativo, judiciário e todos os gastos com pessoal e, e despesas eh, correntes, limites e normas de utilização de reserva de contingência, política de aplicação e vedações constitucional. Então ele é um guia para todo o desenvolvimento do orçamento em si. Já a lei orçamentária, ela é o orçamento propriamente dito, né? é uma lei, né? É, elaborada pelo Poder Executivo que estabelece, que estabelece a receita e autoriza despesas né? Importantíssimo é que ela previna todas as arrecadações possíveis para suprir as despesas né? Sendo aprovada pelo Legislativo, ela é o orçamento anual propriamente dito Prevê os orçamentos fiscais, da Seguridade Social, de investimentos, além de todos os gastos do governo e, principalmente, estimativas de receita para o próximo ano. É uma lei anual, como a lei de diretrizes também é anual, e já ah, o plano plurianual é a cada quatro anos. É dividida por temas, né, sempre saúde, educação, transporte, ah, muito importante é a previsão dos, do, da arrecadação, seja de impostos, de tributos, taxas e contribuições, para que os gastos programados sejam executados. Né? Não dá para ver uma diferença, é, um déficit de, de, de recursos se eu não tenho como pagar isso. Né? Ah, e a lei de responsabilidade fiscal, onde é que ela fica aí? Né? Ela na verdade visa. A regulamentação né, dessa gestão fiscal dos entes federativos, para que esses ajam, primeiro, com responsabilidade, por isso que é lei de responsabilidade fiscal, perante os gastos públicos. Responsabilidade perante os gastos públicos, que devem contar com uma ação planejada e pautada na transparência, né, sempre com esse, com esse princípio. A lei de responsabilidade fiscaliza a aplicação dos recursos né, da administração pública, coibindo esses excessos e danos, ao prejuízo, eh, danos ou prejuízos ao patrimônio público. Um dos principais atributos consiste na imposição de limites de gastos. Além disso, estabelece normas de finanças públicas que eh, previnam riscos e desvios capazes de abalar o equilíbrio das contas públicas. Então, a, é importante que a lei de responsabilidade fiscal, ela traz essa, esse ditame e a transparência de todas as peças orçamentárias. Em seguida, nós temos uma pirâmide onde traz a hierarquia, primeiro, do planejamento governamental e das peças orçamentárias, seja... O PPA, né, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de, de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a, a Lei de Orçamentária Anual. Então, a PPA é no Plano Estratégico, a LDO é no Plano Tático e a LOA é no Plano Operacional, seguindo a ordem do Planejamento Estratégico em si. Né então o ppa ele vai trazer todos esses indicadores todos os programas tudo aquilo que é importante para os quatro anos de governo já a ldo ela explica ah, explicita as ações que devem ser feitas para cada ano né? então por isso que ela é uma atualização mesmo do ppa a, a cada ano a loa é, prever os recursos para a execução das ações necessárias a, para alcance das metas. Né? Então ela é muito mais prática, muito mais objetiva e muito mais operacional. Então aqui a gente percebe no, na próxima figura que a lei de diretrizes orçamentárias ela orienta a elaboração da lei orçamentária buscando no que foi estabelecido no Plano Plurianual. Então, as três peças é, se comunicam e a Lei de Diretrizes orçamentária faz a ligação entre o Plano Plurianual e a Lei de Orçamento propriamente dita. Né? Então, basicamente, eu proponho, né, defino as estratégias, diretrizes, metas que eu pretendo é, cumprir no período de quatro anos, a lei de diretrizes me dá os caminhos e a orientação de como é, eu vou cumprir essas, essas propostas. E a, na lei da orçamentária, propriamente dita, eu estimo as receitas e despesas para cada plano, para cada programa, de acordo com o proposto no PPA e com orientação da LDO. Então, dessa forma, nós finalizamos essa nossa primeira aula. As considerações finais, nós podemos entender que, basicamente, todas as bibliografias com relação às características e conceito do, do planejamento consideram que a base de toda a gestão e funções da administração está no planejamento, que é a primeira e a mais importante dessa etapa, porque se for mal formulada, pode prejudicar todas as outras. E ah, nós tratamos nessa aula sobre os principais conceitos, sobre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei de orçamentos anual. E percebemos a ligação entre elas e a importância de se ter esse instrumento claro, transparente, e para a formulação de políticas públicas e atendendo às demandas sociais. Muito obrigada e até a próxima aula.